Eu me vejo no futuro Tendo tudo que eu quero Fumando só do puro Isso é mais que certo Se hoje eu tenho pouco Amanhã eu me supero A bunda dela vai ser o meu travesseiro Pra descansar depois de trans o dia inteiro Pra sonhar com meu dinheiro Ela me fez de prisioneiro Essa bunda é tão redonda hoje Meu foco é o futuro Vou fazer meu dinheiro pra eu sair do escuro O passado não me afeta mais O que me fez mal vai ficar pra trás Me chame pra acender a sua chama quando eu tiver lá no topo Não me estressa, eu só busco a minha grana Não me contento com pouco Se o tempo não volta, meu foco é o futuro Vou fazer meu dinheiro para eu sair do escuro. O passado não me afeta mais O que me fez mal vai ficar pra trás Se o tempo não volta, meu foco é o futuro Vou fazer meu dinheiro para eu sair Vai ficar pra trás